Bom dia, já estou de toca porque tá um fiaca desgraçado em São Paulo e eu tô fazendo esse vídeo para fazer as minhas primeiras impressões depois de quase três anos sem voltar da Austrália. É, então, se você interessar nesse vídeo, fica comigo. Tchau, que lá. de tudo é que o carro já é o contrário né, que no caso tá na mão certa né, na, na real né, eu entro no carro e o volante tá desse lado Então eu fico, eu tô achando isso bastante estranho, que o volante tá do lado totalmente errado né Então eu vou lá dar uma dirigida e comprar um negócio na padaria, porque eu quero comer pão francês cara, eu vou comer pão francês Cara que delícia poder ir na padaria, meu Deus Olha isso, mano, pão francês, pão de queijo, mano, que gostoso comer um pão de queijo, eu vou morrer com esse pão de queijo, aí comprei uns bagulho de frango, mano, comprei sonho, comprei enroladinha do cacete a quadro. Eu comprei, mano, eu comprei tudo, tudo, aí eu tô ali pedindo as paradas, aí o cara do meu lado fala, Ô mano, você tá com fome, hein? Eu falei, irmão, faz três anos que eu não como isso, você não tá ligado? Me dá tudo. A mulher falou... Eu falei, ah, dá uns, uns pão de queijo, né? A mulher falou, só tá tem umas cento e pouquinhas gramas. Eu falei, eu quero tudo. Eu quero, pode... Pode botar tudo. Eu quero tudo que você tiver de pão de queijo. Você, por favor, coloque na sacola. Porque eu vou comer tudo. Cara, primeiro dia no Brasil. Olha, eu já... Eu já comecei a comer e já obviamente já tenho que reclamar também, né? Porque enfim, você vai na padaria, foi R$70,00 reais para comprar pãozinho. 30 dólares, velho, tipo, caralho, caro, caro as paradas aqui, velho. Tudo bem que assim, eu gasto isso para tomar café da manhã com a pauta meu, comprei comida para todo mundo, né? Para minha mãe, para minha avó, pro meu irmão. Então, se você parar para pensar R$70,00 reais para quatro não tá caro, mas tá um precinho meio filha da puta pro Brasil, né, mano? Pra, pra, pra, por ser uma padaria? Mas tá bom, tá bom, tô feliz, tô feliz que eu tô comendo pão de queijo. Vou chegar em casa agora e vou tomar café com a minha mãe, com a minha avó, com o meu irmão, que, nossa, já tá meu coração, está apertado. Aí chega em casa, tem um café da manhã desses, com pãozinho, presunto, queijo, avó, né, vó? A vó também. Tá gostoso aí, vó? Pãozinho francês, né? É o melhor pão do mundo. Nossa, olha, é pão francês, nesse café... Mano, olha, suco, suco de laranja del vale, cara, que delícia isso! Olha, mais aqui. Pão de queijo tá acabando, obviamente, né? Porque eu já comi todos os pão de queijo. Aí eu comprei também enroladinho de salsicha. Comprei uma porrada de coisa E aí a mãe tava falando que eu gastei muito na padaria eu, eu juro que eu achei que eu não tinha gastado tanto assim Mas eu gastei bastante na padaria Eu comprei tipo muita coisa Ou sem noção né você não não chega no Brasil e eu quero tudo Eu quero tudo que tiver Esse padaria me dá, põe no saco A mulher falou, quanto pão de queijo? eu falou, quero todos, põe todos no saco Ela, Ah, mas todos, em assim, todos, vira, vira a bandeja no saco Eu quero todos vai botou a bandeja inteira no saco Maravilhoso Olha quem tá aqui quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Cicinha! Eu vou morder você tanto, vou morder você. Eu vou te morder tanto, cachorro. O que tá acontecendo aí, mãe? A gente vai pro shopping passear. E vai com a cachorra? É, vai levar a cachorrinha pra passear sim, ó. Cara, é como você é madame, cara. Olha, que madame é que da viçosa. porra mais uma fase de estar no Brasil, eles vendem bebida no mercado, e eu tinha esquecido é. disso, que, que, que bizarro você no, no mercado, então olha isso, lá. no mercado, e é tipo barato as coisas, mano, como isso, tipo, tá, faz tempo mesmo que eu não volto pro Brasil, esse tipo de coisa me, me deixa assim, que eu falo, mano, muito louco isso, você pode comprar bebida não, você não pode se tu bebida ainda não, né? não pode beber ainda, então, você... eu não posso, né, mas quem disse que eu bebo? Ah, Mentira. esse é meu irmão, tá aprendendo <risos> É, eu tava mostrando isso no vídeo Olha minha mãe aqui já, olha ó. as ó, cervejas aí mãe, vamos encher a cara no, no mercado? Opa. Ai, olha é isso super meu, é. Estela atua, 3,99 aqui também, 3,99 é Cara, nada aí. Eu vou encher a cara nesse país Olha isso gente, que maravilha É estranho estar mostrando um vídeo pra brasileiros né? Mostrando uma escola pra brasileiros Porque vocês conhecem isso mas, pra quem tá na Austrália há um tempo, esse tipo de coisa não é normal, né? E que delícia, cara! Tá R$ 2,00, reais o Miscol. Eu tô no paraíso. Uma ótima impressão que eu tenho do Brasil é que, além de poder encontrar com um os meus melhores amigos, né, André? Não. <risos> André tá com, tá com cara de, de, de tio casado, velho. A gente vai ficando velho, né, André? Não. Vai ficando com cara de tio casado. Você tá com a cara de tio Sou casado. Mesmo. <risos> Só é. eu tenho cara de moleque agora. Pronto. Ó, ó a cara de tio casado. E aí, eu tô fazendo um vídeo de impressões né, da, De ficar muito tempo fora, né? De voltar E aí, uma impressão boa que eu tenho do Brasil é essa De poder vir no Taki que, Inclusive, eu vou deixar essa recomendação pra vocês de São Paulo Se vocês gostam de comida japonesa, o Taki Sushi da grande Viana é maravilhoso Tem em São Paulo também, se não me engano E aí eu chego aqui e conheço todos os garçons, tá ligado? Não importa quanto tempo eu fiquei fora Eu conheço todos os garçons, eu conheço todas as comidas Eles me mandam os melhores pratos e, mano, é maravilhoso Aí eles me mandaram um prato especial da casa uma coisa maravilhosa Que é o sushi, o sashimi flambado e, e aí tem tudo, né, salmãozinho e tal E nossa, que diferença da comida japonesa da Austrália, velho Eu vou te falar que hum. não tem igual vou Não te tem que igual delícia. Que delícia uhum. Tá comendo muito, né? Olha isso, cara Shimeji, Fartura. salmão grelhado Fartura yeah. Eu vou, tar, vou voltar pra Austrália 30 kg hum. mais gordo. Olha, isso é um japonês Aprendam um australiano Isso é um japonês é assim que se faz comida japonesa, né André? Né? É assim que se faz por comida favor. japonesa. Por favor, é o mínimo que eu espero. É o mínimo, né? Cream cheese, por favor. André, agora que eu percebi, a gente tá tomando saqueirinha. Eu e você sozinho no restaurante. As pessoas estão achando Gays. que a gente se pega, velho. isso? O nego tá achando que a gente se pega aqui, cara. é isso. Absoluto. Qual o problema de ser gay também? Não tem problema nenhum. Não, ah, eu acho que tá. Você é o passivo, não tem problema nenhum. É, você sendo passivo, tá tudo certo. <risos> <risos> <risos> <risos> não Olha o drone aí, gente. Olha o drone. Bom dia. Nossa, eu tô, <risos> eu tô mais torto que outra coisa com essa, com essa toca né? Você lembra desse meu look? Assim, esse meu look eu tava em Melbourne, né? Quando eu... Eu comprei essa blusa e essa touquinha. Mas enfim, eu não sou blogueirinha pra ficar falando de roupa. Vamos falar de comida, porque eu sou gordo, eu gosto de falar de comida. Então, acordei, né? Cafézinho da manhã, pá, pão com requeijão. Pão francês com requeijão. Eu vou fazer vlog do Brasil só falando de comida. Eu só vou falar de comida em todos os vlogs. Não, não tem o que falar mais do Brasil. Eu vou falar só de comida. De comida da minha cachorra. Né, Cissa? Tá com fome? Quer pãozinho? Quer pãozinho? Você quer pãozinho? Uma impressão básica? Né, de, do trânsito, principalmente, que hoje eu estou dirigindo bastante. Hoje eu saí com a minha mamãe. Que linda, minha mãe. Parece que essa mulher tem 50 anos. É, coisa maravilhosa. Então, eu saí pra dirigir hoje. E, obviamente, que eu faço vídeos pra brasileiros, né? Então, é até uma estupidez eu falar isso num vídeo de que o trânsito aqui é caótico, né? Vocês já sabem disso, vocês não precisam que eu fale, né? Mas pra quem está na Austrália há quase três anos, é, assim, é assustador. De verdade, assim, é muito assustador, porque você, você acostuma com uma coisa que assim, é um lugar que todo mundo se respeita, tem acidente, tem merda, tem babaca na rua, tem, tem, tem todo lugar, mas não tanto quanto aqui, porque assim, o que eu sinto na verdade é que tudo que existe de leis e do que é certo ou o que é errado de se fazer, aqui não é cumprido. Aqui é cada um por si, se você não entrar, o cara passa na sua frente... Se você tá numa via que você tem que entrar na Austrália, por exemplo, quando você tá saindo de uma, de uma via entrando pra rodovia, as pessoas que estão vindo atrás de você, elas são obrigadas a deixar você entrar. E aqui é o, parece que é o contrário. Você tem que esperar todo mundo passar e se ninguém deixar você passar, você fica lá anos. Então, assim, por isso tem acidente, sabe? E aí, assim, eu não tô fazendo uma crítica ao Brasil, eu não vou ficar sendo aqueles cara chato que mora na gringa e fica falando merda do Brasil. Longe de mim. O que eu tô falando aqui... A minha impressão de depois que volta da, da gringa pra cá, ela é muito, muito bizarra, sabe? Do tipo assim, ninguém se respeita, tá faltando um respeito assim, sabe? Do tipo assim, não tem um senso de comunidade, né? Não tem uma coisa tipo, olha, se eu fizer isso, pode atrapalhar o motorista da minha frente, entendeu? Inclusive minha mãe, ela faz muita merda no trânsito e fica xingando que eu sou lento ainda, né mãe? Lerdo pra dirigir. Né? Eu não tô lerdo pra dirigir, eu estou dirigindo corretamente. E aí, sabe o que me deixa mais puto? Porque quanto mais você dirige corretamente aqui, mais você se fode. Porque as pessoas vão bater em você, porque você tá dirigindo devagar. Eu não tô dirigindo devagar, a via 60, você dirige a 60 e acabou, sabe? É, é muito foda. Aí você tá ficando na faixa da esquerda, que é a faixa rápida, é, andando devagar. É que, na, tem que, ir ao é que pra né? mim a faixa da esquerda é a faixa então, devagar. E aí só, tem que, então, é, interesse. isso eu tenho que acostumar a ir na é. direita mesmo. Eles não acostumam mais na direita. Mas é uma impressão assim, é, é bizarro, assim, sabe? Quando vocês forem para a Austrália e verem isso, vocês vão saber o que eu tô falando. É uma coisa bem. dá medo, assim, dá, dá medo de verdade. Eu, eu, assim, as pessoas entram e, e carro para em qualquer lugar na rua. Não tem um. não, não tem noção, cara. Não tem noção. A faixa é para dois. para ir e para voltar. Aí tem moto parada na transversal, caminhão descarregando, gente com criança passando. O nego passa e começa a limpar o vidro do carro perdendo dinheiro. Mano do céu, você se sente na Índia, assim, sabe? uma parada do outro mundo, muito louco, muito louco, muito louco, né, mãe? não é, mãe? Reclamando. Não, não tô reclamando, não tô fazendo uma reclamação, eu amo o Brasil, acho um país maravilhoso, mas tem umas coisas que precisam mudar, de verdade, assim. Salve, rapaziada, mais um Doutor de Nostrada Começando pra vocês, hoje eu vou fazer um vídeo diferente, porque eu finalmente decidi que eu não vou assumir minha careca, não vou, me recuso a fazer isso, então...